Infelizmente, é, o preço dos produtos é 80% o frete do caminhão e a gasolina e o combustível. Então, é complicado para o povo apoiar o que ele está pagando caro. Né? Para ter uma laranja em casa, é necessário você pagar muito, muito além do valor da laranja. Você tem que pagar a gasolina do caminhão e o frete do caminhoneiro. Então, é difícil apoiar uma greve que está pedindo para aumentar mais ainda o preço né? sendo que na verdade deveriam encontrar novos meios de transporte dos alimentos né? e dos produtos para torná-los mais baratos ao povo né? infelizmente é assim que a gente, eu não posso por exemplo apoiar o caminhoneiro se ele vai aumentar o preço do meu produto que está na geladeira então é questionável isso daí é o direito de greve está justo mas o povo não pode apoiar, porque a gente paga mais caro. É complicado, é uma questão para se debater.